Você, que é guia de montanha, guia de turismo, guia de aventuras, gosta de remar, gosta de pedalar, pratica cicloturismo você que é biólogo, você que faz atividades em campo, você que engenheiro ambiental, você que está sempre em áreas remotas está sempre no mato, está sempre viajando então esse vídeo é para você em setembro no Mountain Festival eu, Henrique Bonney, vou ministrar uma clínica de GPS você vai saber tudo sobre GPS, como configurar GPS, produzir trilhas, editar rotas, imprimir mapas, fazer reconhecimento de caminho, fazer mapeamento levantamento de campo conversão de arquivos, como transferir Arquivos para o aparelho, para o PC Como entender tudo sobre altimetria Como fazer o planejamento de rota De roteiro, como alcançar seu objetivo Como nunca mais se perder E sempre voltar para casa Então não se esqueça, em setembro no Monte Festival Você vai aprender tudo sobre GPS com Henrique Bonner Vai ser uma aula de <música>